Terceira evolução aqui do Tietank E hoje a gente vai fazer aqui uma evolução Do Totem, vai upar o Totem Full 50 No último vídeo Espero que vocês tenham assistido A gente colocou a Zami a nível 50 Mas antes eu vou pedir um favorzinho para vocês Muito importante, que no caso é deixar o like Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você que gosta do conteúdo Que sai aqui do canal, se quiser também Ajudar em outro tipo de que vê, Contribuição, você pode se tornar um membro que assim eu faço querer conteúdos de outros jogos e trago mais qualidade para vocês, tudo bem? E eu estou no servidor Tietank, que é um servidor da versão 5.9, que dá 10k de cupom batalha, 5k por derrota. Mano, o servidor está sensacional, muito top. Por isso que eu estou fazendo essas evoluções para mostrar para vocês que não é difícil para o um servidor. Basta ter determinação e foco. Que você consegue ficar forte aqui dentro do meu servidor, tudo bem? Então vamos para essa evolução que está muito legal. Ó, no último vídeo, como eu disse pra vocês, eu coloquei que ver as que 50. Como que eu fiz isso? Fiz uma recarga de 30kk, que no caso deu 55 reais, e de 75 ia matar tá 55. Também coloquei uma VIP do pacote ouro, né? Eu consegui que ver essa arminha aqui, ó, fogo de artifício, consegui esse escudo de ares, consegui equipamento do pet, consegui algumas exame, consegui espírito de Ultra também. Honra conseguir tudo aqui, ó, na estátua. Doei muito com pra estátua. você vê a minha pontuação aqui na estátua. Uma quantidade de pontos que eu ainda tenho para poder que ver consumir aqui na estátua. Muita coisa mesmo. Enfim. eu consegui pegar que ver. Honra aqui. Eu abre algumas honras. Agora eu vou estar tá fazendo que ver a evolução do totem. E deixa o like, galera, porque tipo assim, é bem importante, né, mano? Galera vem cá deixar o like e se inscrever no canal, porque cada vez mais eu vou estar querendo se essa continha aqui. E no próximo vídeo eu quero querer fazer por etapa, igual eu te, é, disse pra vocês. No próximo vídeo vai ser o álbum. O álbum vai dar um pouco mais de trabalho, vai ser um negócio mais quer ver elaborado, né mano? Fazer por etapa, é isso aí. E eu vi que vocês também estão curtindo muito quer ver o canal aqui, o servidor. Então mano, apoia! Chega aqui no servidor, dá um salve em mim E também compra uma VIPzinha, né, cara Pra poder ajudar o servidor a se manter online Sei que eu falo Às vezes a galera pensa que quer ver a VIP que vai deixar eu rico Não deixa não, mano Não é só vou manter o jogo online Porque eu tô gravando, tô divulgando Tô tentando que ver cada vez mais Fazer um negócio da hora pra vocês O grupo do, do Discord tá contando quase 400 pessoas Só pra você ter noção Com um servidor da versão 5.9 a gente fala, a versão antiga Muita coisa que quer ver, tem de arrumar. Realmente tem muita coisa, mas é que negócio: ninguém abre uma coisa perfeita, né? Com o tempo a gente vai quer ver melhorando nisso aí. E eu agradeço a cada um que vem jogar, cada um que motiva eu a gravar, entendeu? Precisa dos meus vídeos para poder quer ver se orientar e upar cada vez mais, né? Eu peço pra vocês que ver aí no Discord, galera, entrar no grupo Porque eu vou estar fazendo muita coisa, mas no Instagram também que tá aí na descrição e não se esquece, o mais importante é tudo vem jogar no jogo lembrando bem, se você tiver um PCzinho ruim, baixa o launcher, pega no celular, baixa o Puff entendeu? Coloca a versão desktop que vai pegar no celular tranquilo eu vou colocar aqui, ver isso aqui tudo no, no vídeo acelerar o vídeo, fechou galera? pra poder aqui, ver o passo certinho devagarzinho a gente vai fazer essa evolução aqui virar uma evolução top, top de mim mesmo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 Take a look in the mirror, are you seeing some fear? You hear the voice in your ear? Can you start to see clear, are the bad thoughts near? Or can you be where your feet are young when you stand right here and say no? I'm never gonna give up, I'm never gonna slow. The one that doesn't give up, never loses to a foe. the one that can show to myself I could go, all the way to the top, can't stop. Me. I'm a soldier, always closer, till it's over, older, but I'm bolder, moving forward, bolder. Never slower, good to know you yeah. Don't go make me draw my shoulder You need to believe you can achieve Everything that you dream. Everything that you need Is in the air that you breathe Is yeah. in the mind that you feed, It's in the time that you bleed Every second of life is another blessing to me yeah. So when you feel like you're nothing But you wanna be something yeah. All you really need is hope I just want you to trust me If you wanna be something Yeah. Yeah, let's go. Mm -hmm, yeah, it's what you this. need when you're down, need when you're out, That's what you need when you're sad, and when you feel left out, you feel yeah. an energy drop, and then creeps out. But with a little bit of hope, you go. can figure go. it out. Let's keep go. your head high, And when you're down inside. Through the pain, you fight, and through the painful nights, you keep striving, keep trying, keep driving, rising, keep thriving, surviving. Slow. Nothing's in your way but yourself. Don't need nobody's help. You can make it through this hell. Take it one step at a time, Once step as you climb. If you fail, you'll be fine. Get back up to the grind.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 never ever gonna break it you can never beat them and they're better than you face it thinking that they're giving them you're not thinking straight kid no they don't give a damn you got what i'm saying i'm not fucking playing don't give it to you straight man there's too many others and you're not that